O episódio 6 de WandaVision tem um comercial para lá de bizarro, o comercial do Yo! Magic! E fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te contar o real significado desse comercial. Fala, jovem herói. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Aqui quem fala com você é o Jonathan Maia, e no episódio 6 de WandaVision, a gente teve um comercial para lá de bizarro o comercial do Yo! Magic. E nesse vídeo especial, você vai entender esse comercial, entender qual foi o real significado que a série quis mostrar pra gente. Mas pra isso, você tem que se inscrever aqui embaixo no canal, porque se você gosta de WandaVision, esse é o canal onde você vai aprender muito sobre a série, porque eu tô fazendo uma maratona de vários vídeos te ensinando a entender muito mais sobre o que, que tá rolando dentro de Westview. A série da WandaVision tem vários comerciais, mas esse Yo! Magic é o mais bizarro de todos. E para te explicar como que ele é bizarro, eu tenho que também te falar primeiro o que que rola nesse comercial. Agora vamos começar falando sobre o que acontece no comercial. Um garoto está à deriva, sozinho em uma ilha, um náufrago, que diz estar completamente faminto. Subitamente, um tubarão emerge do oceano. e diz para ele que se ele também se sentia igual a ele, mas que os seus problemas acabaram após ele utilizar um misterioso produto chamado Yo Magic que fez com que seus problemas desaparecessem. O menino pede um dos Yo' Magic para o tubarão e ele dá um para ele. E agora que o momento mais bizarro da série vai acontecer. O garoto não consegue abrir o Yo' Magic, e começa a definhar até morrer. No fim, o tubarão aparece e diz para o garoto o slogan, Yo' Magic, só para sobreviventes. Esse comercial é uma alegoria, uma sequência de várias metáforas feitas para gerar algum sentido. E para que a gente possa entender esse sentido, a gente tem que decompor cada um dos fragmentos mostrados nesse comercial. O primeiro é o garoto sozinho, à deriva, isolado, sem ninguém ao lado dele. Esse garoto representa Wanda Maximoff, que após os eventos de Vingadores Ultimato, estava completamente sozinha, pois havia perdido no passado o seu pai, a sua mãe, o seu irmão para a Batalha de Ultron, e também perdeu o Visão, seu companheiro romântico que foi derrotado por Thanos. Wanda se sentia completamente sozinha, e ela representa esse garoto à deriva, perdido, isolado, sozinho. A sensação de solidão da Wanda é muito forte, e de repente vai emergir daquela praia um tubarão com um estranho produto chamado Yo Magic. Yo Magic é, na verdade, um jogo de palavras para formar a palavra Your Magic. Então aquele tubarão sai do fundo do oceano e diz para que Wanda que todos os seus problemas desapareceram quando ele utilizou Your Magic, uma expressão em inglês que seria traduzida para sua magia. Então os problemas do tubarão desapareceram quando ele utilizou a sua magia para resolver os problemas. E Wanda entende aquilo e pede também para poder utilizar a sua magia para fazer com que seus problemas desaparecessem. Esse estranho tubarão representa o grande vilão da série, Alguém que surgiu do nada, com uma sugestão miraculosa para resolver todos os problemas da Wanda e assim fazer com que ela não sofresse tanto. Esse tubarão não é um aliado, na realidade, ele é um grande inimigo, e ao longo da série a gente vai conseguir entender que ele, na realidade, tem ali uns interesses escusos com a Wanda, ele tá ali querendo alguma coisa na realidade. Mas o ponto é que Wanda aceita utilizar a sua magia, e logo quando ela utiliza, ela fica que nem um garoto. Porque embora agora tivesse utilizado a sua magia para resolver os seus problemas, no caso do garoto, a fome, e no caso de Wanda, a solidão, ele não conseguiu fazer com que os problemas diminuíssem. Na realidade, eles só aumentaram, porque embora a Wanda tenha agora conseguido fazer uma realidade em que ela vive com uma família, com visão, e até mesmo com seu irmão Pietro, nada está como ela realmente desejava. Peso está completamente diferente do que ela se lembra, visão está cada vez mais distante do que ela, e seus filhos ali são o único laço que ela tem real de pessoas que estão ali totalmente por ela. Bem, eu acho para isso, ela tem que fazer uma manipulação de toda uma cidade. E Wanda sabe que tá errada, sabe que isso não é certo. Lá no fundo, ela tem essa ciência. Por isso que esse garoto acaba definhando, porque ele representa Wanda, que a cada dia que ela passa dentro do Rex, ela fica cada vez mais cansada, porque os problemas que ela está criando são muito maiores do que os problemas que ela tinha antes de fazer toda aquela confusão. Isso mexe com a cabeça da nossa personagem, de alguma forma. Porque, na realidade, seus problemas sempre continuaram ali. Ela só que decidiu parar de olhar para eles para tentar se focar em uma falsa verdade. No fim, Wanda sabe que o que ela está fazendo com aquela cidade não é correto. E ela quer, de alguma forma, tentar cumprir ali e suprir todos os problemas que estão acontecendo. Mas ela também quer manter tudo o que ela já tem. A única pessoa que está lucrando com tudo aquilo é a pessoa que disse para Wanda Utilize Your Magic, o tubarão, o nosso estranho. Esse estranho está conseguindo ali uma vantagem da Wanda. Está conseguindo alguma coisa que ele deseja muito, provando que ele está sim manipulando ela. Porque ele disse para ela o que ela poderia conseguir para alcançar os seus objetivos mas na realidade ele mentiu, e nenhum objetivo de Wanda está sendo realmente alcançado, e cada vez mais ela fica mais distante do que ela realmente desejava, que era viver uma vida normal ao lado de seu marido Visão e dos seus filhos. Esse tubarão, esse estranho personagem, pode ser o Mephisto. E olha, se você quiser saber quem é esse personagem, clica nesse card que está aparecendo aqui agora na sua tela, que você vai ser redirecionado para o nosso vídeo onde eu contei a história completa sobre o Mephisto. No final de tudo, ele que está manipulando a Wander. E ele vai tentar de tudo para atingir o seu objetivo, que deve ser conseguir pegar os filhos da Wander. Bem, Jovem Herói, esse vídeo vai ficando por aqui, onde eu te contei um pouco sobre o bizarro comercial do Yo Magic. Um comercial que me deixou de cabelo em pé, cara. Eu não entendi muito sobre o que estava acontecendo, até que eu consegui analisar ali um pouquinho sobre o que era essa alegoria. Se eu conseguir te explicar e esclarecer as suas dúvidas, clica aqui no botão do like, você vai ajudar muito o nosso canal. E a gente se vê no nosso próximo vídeo, um duplo H pra você, que é o